Bem, pessoal, bora lá para mais um vídeo? Bom, nasceu esses patinhos aqui, ó. A gente colocou o ovo de pato na galinha. quer ver? Olha ali, olha ali. Deixa eu mostrar. Olha lá. Lá embaixo, aqueles pretinho lá, é patinho. É patinho, olha lá. Olha ali, olha ali, ó. Aí, eles estão fazendo muita alabança ali, olha ali, ó. Olha ali ó, eles estão fazendo, aí o Alaerto resolveu, ele vai aqui embaixo no viveiro, ele tá arrumando, que daí a gente vai colocar eles ali, que daí eles podem molhar que não vai ter problema, porque é terra, né? Ó, ele já fechou lá, traz tudo, aí aqui ele vai fazer com tela, pra nós botar os bichinhos. Aqui, olha só como é que já tá grando meus outros pintinhos meus enfafadinhos aqui, esses aqui estão na engorda, né pra depois a gente matar, essa galinha aqui a gente não tem bem certeza se é galinha ou se não é se for galinha vai lá pra botar ovo e se for galo, vai pra panela e aqui esses aqui a gente já tem certeza que são galos aí a gente botou na, na engorda para eles ir para a panela, vamos ver como é que vai ficar. Vamos que vamos, olha só pessoal, como é que ficou. Ó, ali tá a ração, lá tá a mãezinha, e as crianças tá tudo debaixo dela, né? Porque o lugar é diferente. E aqui, ó, ó, a pocinha, a poça com água para eles. Olha só a piscininha deles, ó, ganharam uma piscina o alerta fez uma piscina para eles ó agora resta a hora de descobrir ó olha lá. agora ali o alerta vai fechar ó fechou né olha só ali tá aberto né tem claridade para eles para eles andarem e à noite aí essa portinha ele fez mais fechada para não ir tanto vento que daí ele fica ali atrás né ó lá estão lá debaixo da mãezinha Olha que casa mais linda! Valeu! Você está gostando do nosso conteúdo? Se inscreva! Deixe seu like no comentários! Valeu! Bora lá, fique todos com Deus! E os outros aí comendo. Agora ali eu vou limpar, né? E os outros comendo, comendo, comendo. Gente do céu, olha que coisa mais linda! Eles nadando, olha lá gostaram da piscina. Ai, olha lá, Ah, na beira, tenta de o de só... É, foi por causa da tela que a gente teve que colocar pra eles não sair, não fugir, nem outro bichinho entrar lá dentro ainda. Pegar eles, mas olha que lindo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá ó, nadando, olha lá. Olha lá, ó festa deles meu que lindo, lindo, lindo. ó, eles já estão com dois dias agora olha só eles comem já a ração ali, vão lá tomar vinha olha ali, ó, vão lá na ração safadinha ali tá comendo do chão tá lá o pote cheio, mas ele tá comendo chão, mas eles vão ali no pote comem olha ali, ó, ó. Aí corre lá da guia e bebe. A gente colocou, tá lá perto, mas eles não querem. Eles querem daí tomar água ali. Que tomaram o banho, ó. Já tá. Mas outro que vai de novo na água. Não consegue deixar a água limpa pra eles, porque é pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora. Mas olha. É muito lindo, muito lindo. Eu tenho mais duas ali. Que uma tem cinco, a outra tem seis ovos vamos ver se vai descascar, se descascar vai dar aquela festa junto com eles valeu